Beleza pessoal aqui, beleza pessoal aqui Fernando brasileiro E hoje vamos dar uma garibada na nossa Pokédex Mas primeiro eu vou fazer aquela clássica Aquela clássica corrida entre os treinadores para poder fazer algumas evoluções Vou ativar aqui o, o XP Share não, o Versus Seeker né Tentar evoluir alguns Pokémons, a Butterfish está evoluída O Pidgey, esse Pidgey vai demorar muito, ele evolui nível 16 ou 18 o Nidoran, se não me engano, é pelo 16 também. Então o que, que eu vou fazer? Charmilion. Opa, Charmilion nível 36. Eu acredito que agora teremos um Charizard. Se for, vamos saborear o nosso Charizard. Vamos trocar aqui pro Charmilion. Vamos nos preparar para o Ginásio Elétrico. Ó, nível 18. Eu acredito que ele vai evoluir agora. Não, eu não vou aprender para o Sonif, porque eu não vou ficar com ele. Vai mandar mais um PJ Cara, eu vou mandar esse Nidoran aqui só para ganhar um pouquinho de experiência, né? Porque ele é fraquinho. O Nidoran, se eu não me engano, ele voltou no nível 16. Então vamos deixar quieto. Vamos pegar esse aqui e agora vamos saborear. Eu acho que o Charizard vem agora. Ah, moleque! Vamos, vamos devagarinho. Até desacelerei o jogo. Vamos aproveitar o um momento. Teremos a nossa Charizard. Que agora provavelmente vai aprender o Wing Attack. O ataque de asas e ela vai ficar muito roubada. Os primeiros ginásios que ela tinha desvantagem. Olha que bacana o visual da Charizarda, Muito bacana mesmo. Acho que agora ela aprendeu o ataque de asas, né? Ataque de asas, beleza. Aqui é um ataque do tipo voador, que é muito bom. Vamos trocar o arranhão. Beleza. O Odish não evoluiu. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou abortar a missão evolutiva. Por enquanto, vamos dar uma recuperada nos bichinhos. Vamos ver como é que tá a nossa Pokédex. Enquanto estamos Pego os 26, eu preciso de 30 Faltam 4, então Se a matemática ainda está em dia Vamos guardar todo mundo Vamos guardar o Odish a Nossa, a Bidru ficou muito bonitinha Parece um, uma guerreirinha mesmo O Nidoran, vamos deixar ele aqui Por enquanto Vamos guardar a Pidgey Que eu não estou afim de... Opa, tem um Deixar aquele Odish ali Vamos retirar Nosso, nosso trupe quem, que é quem ainda pode dar uma boa resposta. Dugtrio no ginásio elétrico é muito bom, Magikarp ainda não, Mankey com certeza, e vamos pegar o nosso Pikachu. Esses são os que vamos manter agora. Esses outros, depois nós vamos dar uma atençãozinha para eles, para poder pegar uh, os Pokémons necessários para poder pegar o item lá que é o busca item, né? Que tá na do, do auxiliar lá, do professor Carvalho Qual é a moral desse... Ah, aqui eu tenho que ensinar o cut pra alguém, né, Eu esperto Vamos ensinar o cut, acho que pro Nidoran Aí, vamos lá, cortar, Nidoran, ele aprende eu Não vou ensinar pro Dugtrio Trio, porque o Dugtrio é útil ainda Beleza, vamos cortar Já temos acesso ao ginásio de vermelho Qual é a grande sacada aqui? <risos> tá vendo esses lixeirinhos? São 15 não me falha a memória, são 15. Uh, aleatoriamente, vai trocando a ordem. E eu preciso acertar dois botões juntos. Só que assim, eu clico num. Errei no segundo. Se eu vou clicar em mesmo, tem muitas chances de não ser, porque ele é aleatório, ele troca a ordem. A Charizard é muito bonitinha, olha só, que legal. Esse, eu, o japonês adoram botar esses óculos na cabeça, né? Vamos meter aqui ó, o Monkey. Vamos, botar, vamos dar uma serventia pro Monkey, né? Vamos botar ele para trabalhar um pouquinho. Contra uma Pikachu, mega soco, será que adianta alguma coisa? Ih, já tô meio ruim. Aí, mano, aqui, muito bem. Vamos ter que recuperar os bichinhos, né? A gente vai enfrentar esses três loucos aqui pra ganhar dinheiro e experiência. Esses não funciona o versus Seeker, tá? Treinador, auxiliar de ginásio, subchefe, se quiser chamar, sublíder, sei lá. Não adianta o versus Seeker, né? Eu busca a luta. Então a gente enfrenta no modo tradicional mesmo. Oh, se o Monkey tivesse obedecido, ele tinha ganho, porque ele tem um ataque do tipo lutador oh, O Pikachu tá paralisado e confuso Eita, foi pro saco Então vai de Charizard mesmo, que é vitória certa, Charizard já tá muito, muito a, a, acima dos outros que eu vou fazer agora, vamos recuperar nossos bichinhos vamos fazer uma, uma recuperation tá. pokémons estão fracos, sim, charizard está muito roubado, ele está tá nível 36 comparado ao, aos outros, por exemplo que o pikachu está nível 22 o que, que eu vou fazer, eu vou trocar o monkey, eu vou trocar a ordem deles um pouquinho é a butterfree tá aqui de graça ah, eu, eu achei que era o oddish é a Butterfree, como eu sou burro, vou botar o Pikachu aqui, vamos fazer aquela troca esperta, vamos trocar o, vamos trocar o, a Butterfree, que bonitinha! né, eu, cara eu tô adorando essa versão aqui, é muito, tem uns, uns Pokémon que ficaram muito, muito bonitinhos, é a Butterfree, a Econ, Paras, Drowsy, cadê a... Quem que eu tava falando mesmo? Odish. Odish tá nível 18 e não evoluiu. Achei estranho isso. Então bora. Vamos de novo. Agora já enfrentamos. Agora vamos para aquela aleatoriedade. Uma vez é que ele não está gravado, né? Eu acho. O Arthur acertou de primeira para mim. Nada tem apenas lixo. Nada tem apenas lixo. E eu tenho que acertar a ordem de primeiro e segundo. Já teve uma vez que era o mesmo lixo. E eu acertei por acaso porque eu apertei duas vezes. Nada apenas lixo, agora, agora é uma tristeza. Agora te, temos a chance. Ó, primeiro botão é aqui. O que, que eu faço geralmente? Que às vezes dá certo, rápido às vezes não dá certo nunca. Eu, o segundo eu tento sempre o mesmo, que é sempre o do meio. Nada, só tem lixo aqui. As travas foram restauradas. Ó, pode ver que eu vou apertar aqui. Ó, o primeiro botão já não é mais o primeiro botão. Então eu vou fazendo esse teste. E uma hora deve cair o segundo botão naquele ali que eu tô chutando. Porque se eu ficar trocando, às vezes eu perco a, a, a possibilidade de acertar. A menos que eu tenha muita sorte, coisa que eu não tenho. Ó, o primeiro botão tá aqui. O primeiro botão tá aqui, vou tentar de novo. Ah, eu não acredito, rapaz! Acertei de segundo, vou até salvar. <risos> ah, moleque doido, salvei. O que, que eu vou fazer? Vou botar. Eu vou botar o. O Monkey já tá na frente Esse church, Surge Não é grande desafio Apesar do Charizard agora ser voador Ele tem uma certa vantagem Porque ele é muito roubado Shockwave, muito bom, Monkey nível 20 Ele vai mandar um Pikachu Eu vou mandar o meu Oddish eu, eu acho que eu não dou conta dele sozinho Pau venenoso Aí, beleza, pó venenoso Ele não me deu dano ainda Ah, sério? Pó venenoso ah, vai ficar usando esse ataque que é ruim de desviar, vou ter que trocar de Pokémon e torcer para não tomar dano. Fala sério. Dugtrio O Dugtrio ele tem a vantagem de não ficar tomando dano. Aí, beleza. Raichu. Raichu é bacana. Vamos meter o nosso Odish. Não, eu vou... Pera aí. O Odish já tá paralisado mesmo. A hora que eu acelero, fica muito rápido. Essa é a ideia de acelerar, né, Fernando? vai é ser burro. Que legal a Raichu. Eu vou trocar, ele vai me dar um Thunder Wave no, no Pikachu não adianta tanto. Vamos dar Trovão, paralisei, que essa era a ideia. Fui pro saco. Agora Charizard faz a limpa. Beleza! Ganhamos do Surge e agora podemos usar o Voar quando nós tivermos a habilidade de voar. Charizard já aprende, mas eu não quero ensinar pra ele, né? Eu não quero desperdiçar um, um HM no Charizard. Apesar que vai chegar uma hora que eu vou ter que deixar os HM nos pokémons bons, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um guardamento, bem devagarinho. Vou guardar o Pikachu. Nidoran tá aqui, vou guardar o Dugtrio. No momento, é os únicos dois acima de 30, que é o Charizard e o Dugtrio. Vamos, vamos sair E vamos retirar mais alguns possíveis evoluções Esse aqui não vale, o Caterpie poderia evoluir de novo para Butterfree Mas eu já tenho Butterfree aqui, então ele não vai adiantar Do mesmo jeito que eu tenho o Diglett Não vai adiantar porque eu já tenho o -3. Eu vou pegar o Paras E vou pegar o Drowns Que a princípio são os que me parecem ser os mais rápidos de evolução Vou colocar eles para frente Vamos fazer a troca Espera aí Vamos trocar, vamos colocar o Odish O Odish deve ser nível 20, não é possível que demore tanto Vamos colocar o Charizard lá para baixo E o Monkey também, que vai ser os dois que vão suprir o time O Pokédex já está em 26 Boa, vamos lá Vamos tentar pegar uma experiência rápida com os treinadores aleatórios daqui. O carinha tá correndo ainda. Então, pra ele não adianta. Ó, o Odish, como bom Pokémon ruim, ele não tem nada que preste de ataque. Então, vamos fazer aqui um, um ataque de fogo. O Odish, nível 19. Boa. Nidoran, vamos pegar o um nível do de Nidoran também. Charizard. Lança chamas, boa. E pegar um dinheirinho, né? Odish, nível 19, ainda não foi. Vou tentar até o nível 20. Nossa, nenhum deles foi. Putz, grito. Vamos lá Vamos pegar um, um nívelzinho esperto com os bonequinhos vamos, vamos pegar esses outros treinadores aqui ó. Acho que vai, vai ficar mais fácil pra gente Esse aqui já dá? Ah, boa, todos foram Quem é esse aqui? Só tem um Butterfree, Butterfree nível 20 Vou pegar o Charizard. Ah, fala sério, tô pra dormir? Sacanagem, me deixou tonto ainda Vou gastar um ataque de aulas não gastar nossas chamas Cara, o jeito... Ah, moleque Já se foi o descovador Primeiro, o oh, primeiro não ficou só o segundo Boa Spiro. Spiro, ele tem O problema é que ele tem, a, o, ele tem a vantagem nele Porque mandou tipo voador Nossa, levou meu monkey Meu monkey tá muito fraco mesmo Hatgate agora era a hora do Do monkey brilhar Pau venenoso Eita palma time tá fraco, time. Ah, eu preciso pegar uma experiênciazinha com esse OLED. Se nível 20 não adiantar, depois eu resolvo. Aí, não um ficou de novo. Mesmo, <risos> mesmo cara. Spiral. Já veio. E já se foi. Charizard. Ó, Odish nível 20. Se não adiantar nível 20, eu deixo pra próxima. Fazer o quê? Bem elisado. Risado tá, tá roubado, mas tá apanhando. Nidoran nível 10, nível 11. Eu sei que o Nidoran pelo 16 evolui. Não foi? Ah, bicho maldito. Cansei de tipo. Então tá, pessoal. Hoje foi um vídeozinho mais tiro curto. Vencemos o ginásio de Vermelho. Próximo vídeo, vamos bater esses 30? Vamos sim. Agora bolas. Daí vamos pegar o item busca itens e vamos para o próximo ginásio, que é o ginásio do tipo de planta. Tem todo um caminho até chegar neles. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreva no canal Brasileiro. Por favor, deem um feedback positivo ou negativo pelas gameplays que vocês estão assistindo. Já falei demais, pessoal. E até a próxima.